As crianças a brincar, de mãos dadas a sorrir Fazem tudo acontecer, mesmo que seja fingir Para todo mundo ouvir, vamos dizer a cantar Em Leiria o Natal está no ar É Natal, é Natal, vamos cantar A paz do mundo e as crianças a brincar Está no ar. Já falei com o Pai Natal. Sinto a neve a cair. Ouço a música no ar. Os presentes. I'm